Não só agora, porque você está falando do Gamax, nós estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4. Ah, eu não lembro o que a gente tinha que fazer. Ah, tá. Que isso? Carta de Ada. Se um ovo de plaga chocar, é quase impossível removê-lo do corpo. Mas antes dele chocar, pode ser neutralizado com uma medicação. Se você chocar... Ah, se ele chocar, você será capaz de retirá-lo com uma cirurgia. Antes dele se tornar adulto, mas não será fácil. As chances de você so não sobreviver à cirurgia são enormes. Eu sei que o ovo foi injetado na garota antes de você. Seu tempo está acabando, você deve se preparar para o pior dos cenários. <risos> nossa, obrigado, Ada. Eu precisava disso mesmo. Sei lá, um apoio moral. Né? Você está fudido. Ela chegou e falou: Mano, você está fudido, tá? Desculpa falar isso. Tá, eu tenho que lembrar de jogar. Vamos então para a nossa missão. Nós estamos indo para aquele castelo. Ou para a torre, sei lá. Ah, eu tenho que ver se não tem tesouro. Não, não tem. Tesouro! Aham. Uh Aham, -huh. uh -huh, this my ship. Ixi Nossa, que porra de inimigo que é esse? Pelo menos era pra sei lá, nascer plaga Bom, continua assim. Hein? Ih, tem um. tá tendo o bonde ali, o barraco. Barraco das novinhas Vamos tomar cuidado Hum, isso é muito bom Deixa eu carregar Pronto Tá muito quieto A gente pode fazer o um esqueminha assim ó <risos> Ai que divertido Tá, esses inimigos com certeza não são o foco dessa parte. Mano, os bichos tá muito fracos, velho. Não é possível. Tem alguma coisa? Não. Hum. Ah, o cegador é muito bom. Tá, vamos dar uma olhada por Iatenhos, porque eu não posso ficar sem esses Iatenhos. aqui. Uh! Cristal índigo. E agora temos isso aqui. Ah, velho. Acho que acabou. Não, peraí, aí, dá pra entrar nessa casa. Money. money! Money! Money! Eu tenho! Money! Ah, tá. Era pra vir pra cá e girar isso de qualquer jeito. Pera aí. Mas, né? O que que tem aqui embaixo? Calma aí. Calma. Gente, agora eu me perdi total? Vamos deixar isso isso aí. Vamos tentar ir pelo caminho mais normal. Está trancada. Ah, agora a gente precisa... Ah. Bem explicado. Nada é tão fácil assim. Né? Hum... Tá, então... Leitura. Logo à frente está a oferenda ao leão. Nossa, obrigado. Que simples. Eu não tô confiando nesse, nessa simplicidade aqui. Tá, era pra ter algum tesouro aqui ou embaixo. Aqui. Falei? Tava muito fácil. Eu quero achar esse tesouro, gente. Aqui. Não. Ué, mano, onde é que tá esse tesouro? Deve tá aí embaixo. pois. Vamos lá, eu vou. Aquilo é um cara da serra. Uma mulher da serra, né? Beleza Ele não viu, né? não viu aí um ah é aquele calma aí não me assusta Gente, eu tô com medo do cara da serra Eu juro pra vocês Eu tô cagando Tá cagando aqui de medo Vamos tirar isso aqui Vou tentar matar O cara da serra Daqui Que aí ele venha Ele venha até mim No x1 Bosta Não. Você não vai sair daí. Você ouviu. Não. Acabou doze na mão, porque a ah, gente eu vou desarmar isso aqui, na moral. estou muito quieto. Tchau, tchau, tchau. Tchau Tá Já que todo mundo morreu, vamos descer aqui Porque nós temos que explorar TOTO Opa, ervinha amarela Opa, botão errado Ervinha amarela. Não fui, Nossa Senhora. Meu core, eu morro de medo desse cara da serra. Acho que pra mim é o monstro mais assustador que tem nesse jogo. Até o degenerator é mais suave, sei lá. Agora que nós estamos no caminho de baixo, nós podemos pegar aquele item especial. A ah. Ah, é ali embaixo mesmo. Opa, que isso? Chegou o cetro da coroa. Então isso aqui era a tumba do antigo rei, sei lá. Chave... Mais temos aqui nessa mina Nossa, um, um longo caminho pela frente Então, let's go Nossa, por um momento eu achei que era cobra Sério isso Eu vou morrer Ó, oh, nós temos um botão aqui, nós temos um botão ali, um botão aqui, e um botão ali na ponta. Ah, mas a situação ficou pior. Não! Parou. Vida Vamos usar a vida E agora a vingança dessa Suas piranha Uh, dinheiro, dinheiro, mais dinheiro Uau Descer agora cristal índigo nós achamos um cristal índigo gente oh yeah e agora ah tá a gente vai andar de kart, que legal Yay. Yeah. é nós estamos aqui no nosso minecraft andando de minecart minecart, minecart puta eu já tô até vendo Mine, got it mine, got Aqui atrás, que parece ser mais seguro. Ah, meu Deus, sai daqui! Você é sós. Não rele não... mim. Eu estou me divertindo no meu passeio matinal. e eu vou ter que abaixar, não sei que botão que é. Ou atirar Aquilo não é o que eu tô pensando, é... Carrega, carrega Tá, troca pra 12 Ai, mas que saco, gente Vamo sair daqui, por favor É... 10 mil pesetas 1 um milhão de reais Ah, velho. Isso aí, vai morrer aqui No bagulho dos irmãos Dos irmãos Double Headshot Ui! Eu não tô confiando no final de, dessa corrida aqui muito louca Sabia Nossa senhora esse pulo mítico aqui a volta. Não tem. Eu não, não queria voltar mesmo. Ah, nós achamos o, o grande tesouro. Não tem nada no teto, né? Por favor. Pedra do sacrifício. Isso aqui não é o do leão. Ah, o sacrifício do leão. Pedra do sacrifício na boca do leão. Ah, ah. Como? Não, não vou perguntar. Não vou. Vamos só jogar. Está trancada. Toyo Leão. Passamos dessa parte. E Eu estou sem a Ashley Beleza Obrigado pelas 10 balas de pistola Depois do que eu gastei Eu precisava só de 10 ista in the goal What do we have here? Well. Tá tão muito legal, cara. Então é só pra mim ir. Seria fácil demais Ah seu filho da puta Tá apontando pra mim Tá, tá, tá, tá, tá apontando pra mim Ou subir as escadas Ah, filho de uma piranha Não Nossa, esse bonde passou ali <risos> sobe, sobe, sobe, tchau Vamos Abaixa a mão É o que eu vi. Ah, mano, que mais que piranha. Nossa senhora, eu tô errando tudo. Que ódio. Ó, ah, exatamente aqui. Nossa senhora, eu tô muito cego. Você não vai me atrapalhar Isso, uma alavanca já foi Vamos matar ele. Sai, mão. Gente, esse moleque é de aço? Abom as balas de pistola. O deu? Até ela é embaixo, não é aqui em cima. Mas aqui tem alguma coisa. Não tem isso. Ah, ele está fazendo a dancinha. Eba, vambora agora. Ah, na moral, na moral, não tô afim de ficar perdendo tempo com esses chatos, não. Vambora. Oh my god. Meu Deus, qual o sentido disso? Qual o sentido disso, gente? I oh god. Ufa.